No vídeo de hoje eu estarei desenhando as logos de marcas de cabeça. Então, bora lá! O primeiro é a Pepsi. Bora fazer um círculo. E assim. É tipo a bandeira da Holanda. É, eu não lembro muito direito, mas vai ficar assim. Essa é Tá, bora pro próximo. Google Chrome. também um... É, bem assim mesmo. Bora o WhatsApp. Mano, o WhatsApp é bem fácil, né? Aquela, é tipo um... É tipo um, meio que uma mensagem com o um telefone dentro. Então. Lindíssimo. Tá, bora pro próximo. Steam. Mano, eu, eu só vou desenhar aqui. É legal que o nome da empresa é literalmente significa fumaça, mas é logo, não tem nada a ver com fumaça. Pronto, assisti. Agora o TikTok. TikTok não tem como esquecer, né? Só tem como esquecer qual é a ordem lá desse kit. É, eu acho que Mano, deve estar todo errado, tá ligado? O tamanho dos troços, tá gigantesco. Mas, né? Se a ordem tiver certa então eu vou bastante abastecer. Né? Tá. Pronto, perfeito. Mano, agora vamos fazer a comparação. Bom, já consegui as imagens, né? Embora comparar cada um. Primeiramente a Pepsi. Tá, ficou, ficou até certo isso aqui. Primeiramente que tá uma merda o desenho né? uh, Aqui Essa parte aqui azul tá Extremamente errada A vermelha também tá um pouco errada Então É Eu, eu Acertei a maioria das coisas mas eu errei A maioria também Tá o formato das coisas Não tá não, nada a ver Aqui é tipo uns sei lá o que seria isso o botão tá um pouco pequeno pro original né só um pouco então ele... é é isso o whatsapp é eu acertei o formato tá igual só que esse fone aí esse fone foi incrível agora a Steam nossa, velho. Mano, esse Steam foi o pior. Foi o pior, cara. Olha isso, Guri. Olha isso, Guri. Mano, esse daqui é o pior que tem. Tá? Aqui o TikTok. É, o TikTok tá. Também tá meio errado, né? Porque tipo, eu tenho essa, essas porra aí, esses glitches é meio diferente do que eu fiz, né? Mas é isso, mano. E bora o Skype... É, é o melhor que ficou, tá ligado? Pra ser mais simples. Yeah. Eu decreto Skype em primeiro lugar. WhatsApp em segundo lugar. Pepsi em terceiro lugar. TikTok em quarto lugar. Chrome em quinto lugar. E por último lugar... Steam em sexto lugar. E é isso, Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo lixo e até a próxima.